E aí, Seus se Pussy dragou aqui na área, muito estarrecido com a novidade. Eu não acredito, velho. Min não é verdade. Eu simplesmente me disseram que poderia ser mentira, mas eu mesmo fui provar isso. Galera do céu, adivinha quem tá de hack? Meu Deus do céu, um vídeo de um ano atrás aqui. Eu vou colocar ele aqui só para vocês verem que eu não estou mentindo. Diego Wilber, não acredito, meu velho, você usando hacker, eu não acredito, velho, eu não acreditei, mas no seu vídeo aqui, meu velho, a casa caiu, a casa caiu. A casa caiu. <risos> stop. Let's go. Oh, yeah. <laughs>